Não sei, será um monstro. Criou algo novo, que mudou o mundo, é verdade, e que sobretudo mudou o próprio conceito de distância e de interrelação entre as pessoas. Não é? e, mas Quer dizer, a internet provocou várias revoluções e teve várias revoluções ela própria. Não é? Resumindo, hoje em dia ela faz parte do mundo quotidiano. Não é? Mas também podemos dizer, em tempos históricos anteriores, que o automóvel mudou o mundo, que o cavalo mudou o mundo muito antes disso, quer dizer, há várias formas e várias formas de mudar o mundo. Agora, basicamente, eu acho que o que é relevante não é tanto as revoluções introduzidas tecnologicamente, é a forma como as pessoas interagem com essas revoluções e, sobretudo, como às vezes demonstram que aquilo que... Quem lança as coisas pensa que vai ser o mais relevante, acaba por ser o mais secundário, não é? Isso, por exemplo, aconteceu com o telefone. O telefone era para fazer, ou para substituir o telégrafo, não é? Mas acabou por ser outra coisa completamente diferente. Uh, o videofone era para substituir o telefone, e de certa forma acabou por não o fazer por vários motivos, não é? Portanto... O que é interessante é mais, não tanto a revolução tecnológica, embora ela seja muito importante, mas a forma como os seres humanos interagem com ela e às vezes a obrigam, de certa forma, a modificar em termos dos objetivos iniciais que foram pensados.